A Wicca é uma religião monoteísta, politeísta ou panteísta? Todas as deusas e deuses do mundo são deuses da Wicca. Quais são os dogmas e regras da religião Wicca? Você sabe me responder essas perguntas? Bom, se você não sabe, esse vídeo é exatamente para isso, para esclarecer alguns pontos com relação ao Wicca e tudo que você precisa saber para começar a entender como funciona essa religião. Então, assiste esse vídeo até o fim. E aí bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e que o sol possa iluminar o nosso encontro. Eu decidi gravar esse vídeo para elucidar algumas questões que estão sempre vindo à tona aqui no canal a respeito da religião e que realmente fica meio confuso para quem está começando a estudar sozinho e não tem o acompanhamento de um sacerdote ou sacerdotisa e nem tem o respaldo de um coven ou de uma tradição séria que tem um treinamento formal. Isso é bem comum acontecer. Eu mesmo, quando comecei na Wicca, comecei por conta própria e é bem confuso mesmo, porque a gente tem muitos livros e muita literatura e não existe necessariamente um ponto focal é, de estudo. Não existe uma regra de por onde começar a estudar e... Os livros eles não dão pra gente uma sequência de outros livros que a gente tem que ter e uma sequência de assuntos que a gente tem que compreender e entender. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para que você, do outro lado, possa entender os pontos principais com relação à formatação do que é a religião Ica e como ela funciona. E aí, a partir desse vídeo, você consiga buscar mais livros e mais outros textos, literaturas e até mesmo vídeos que você vai conseguir encontrar por aqui no YouTube, que faça um sentido e as peças comecem a encaixar, ok? Caso você esteja estudando e buscando solitariamente. Mas antes da gente continuar, já deu pra perceber que o conteúdo daqui é bom, que o conteúdo é de primeira, vocês estão recebendo essa informação direto de um bruxo aí de verdade, que pratica, que estuda e que é iniciado dentro dos mistérios e caminhos wicanianos. Então, pra você continuar recebendo as notificações dos vídeos, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like pra fortalecer ainda mais a nossa energia e eu continuar criando o vídeo pra você e tudo chegar bonitinho e você não se perder dentro do conteúdo proposto aqui no canal. A Wicca é uma religião que foi criada por um bruxo chamado Gerald Gardner e veio a público na Europa em 1951 e tem como objetivo o culto à natureza e o contato com os ciclos e o movimento natural, o reencontro com a Grande Mãe. A visão inicial da Wicca trazida por Gardner bebia de cultos da época neolítica e paleolítica voltadas para a grande mãe, para a fertilidade e para os ciclos naturais que nós encontrávamos na Terra. Diferente do que muita gente pensa, a Wicca não é uma religião antiga que sobreviveu e ficou mantida em segredo em famílias e tradições de bruxas. Não, ela é uma religião moderna e que, como eu disse, tem o intuito de nos religar com as forças da criação, com o Deus e com a deusa da fertilidade e criadoras de tudo, com o espírito essência da natureza, que envolve todos os ciclos, que constrói e destrói. A nomenclatura de culto com relação ao ICA, ela ainda é muito discutida porque ela vai variar de grupo para grupo e como esse grupo funciona. A Wicca original de Gardner, ela era do oteísta porque classificava-se o culto com uma deusa e com um deus. E esses dois deuses, eles eram imutáveis dentro daquele círculo. E as pessoas só sabiam o nome dessas divindades de culto e como trabalhar o seu poder quando elas entravam efetivamente para dentro do coven sendo iniciadas. Quando a Wicca saiu da Europa e veio para os Estados Unidos, ela acabou se misturando com outros movimentos e outras visões acabaram surgindo. Então, a Wicca pode ser considerada monoteísta quando a gente entende dentro de uma visão, que a deusa é a mesma deusa, não importando de que cultura ela é, porque todas elas se alimentam da mesma essência. Outros grupos não entendem dessa maneira e entendem o culto wikaniano como politeísta, compreendendo cada divindade, cada aspecto divino, arquétipo divino, como uma divindade diferente. E a gente também encontra uma visão panteísta, quando se entra no conceito de imanência, aonde todas as coisas elas estão conectadas, aonde a deusa ela é tudo. Nós somos a deusa, a natureza é a deusa e tudo é manifestação dela, consecutivamente sendo parte dela e diretamente ou indiretamente sendo ela. Então se todas as coisas estão conectadas, ações que eu faço aqui indireta ou diretamente esbarram nas suas ações aí no mundo e como ele se porta, tudo está interligado e conectado, então isso faz com que alguns grupos entendam imanência como é, uma classificação do culto wiccaniano. Eu sei que o conteúdo tá muito bom, eu sei que o conteúdo tá uma delícia, você tá conseguindo compreender as coisas até aqui, mas eu vou convidar você para me seguir lá no Instagram, lá tem outros conteúdos que vão complementar ainda mais o seu estudo, então me segue no @cedricnightingale. Cedric A Wicca entende as forças criadoras do universo como polares, como polaridades, opostas complementares que dançam, e geram e mantêm a vida e tudo que existe observando a natureza mais atentamente para que a vida exista precisam de forças opostas que se complementem e através dessa oposição criem e gerem vida nova nesse momento de observação o ser humano ele entendeu o princípio da polaridade e a partir desse momento dessa compreensão ele começou a entender essas forças opostas como deusa e deus e esse nome a essas forças opostas. Então, consecutivamente, a natureza passou a ter representações da própria divindade. Então, a lua e o sol, forças opostas complementares que mantêm a terra em seu equilíbrio, passam a ser emanações da própria divindade. A deusa, a lua, fértil, como as mulheres, grávida, cheia, mostrando seu poder de criação, e o sol, brilhante, firme e viril, como representações imanentes da divindade na própria natureza. Analisando diversas culturas ao redor do mundo, nós podemos observar a existência dessas forças opostas complementares em figuras arquéticas, porque o ser humano, para que ele possa compreender coisas que ele não consegue compreender, ele cria assimilações parecidas com a própria realidade. Então, neste momento, os deuses passaram a criar características que se assemelhassem ao homem, para que então fosse mais fácil com compreender os poderes da divindade. Todos os arquétipos divinos compatíveis com a visão wiccaniana podem ser trabalhados dentro de nossos cultos e trabalhos de autoconhecimento. Porque nós compreendemos que as figuras arquétipas contêm dentro delas conhecimentos de um povo que refletem em nós o autoconhecimento. E através das figuras arquétipas trabalhadas em nossos ritos, nossas magias e nossas meditações, nós passamos a nos reconhecer e nos reconhecer enquanto seres divinos, é, buscando a transformação e o desenvolvimento pessoal. Porque, acima de tudo, o culto aos deuses antigos dentro da Wicca traz a revelação da nossa verdadeira essência. Porque é exatamente essa a função da divindade, revelar em nós o nosso potencial. Então, nós podemos dizer que cada arquétipo divino Écate, Apolo, Artemis, Dionísio, tem dentro dele um conhecimento. Dentro dos mitos existe uma ligação possível energética entre nós e a divindade, a ponto de revelar em nós a nossa melhor versão e o nosso potencial criador, e assim fazer com que a nossa realidade se torne mais leve e os nossos desejos mais palpáveis. Na Wicca nós compreendemos a divindade em seu aspecto triplo, porque fala sobre a construção dos ciclos em nossa vida, dos planos de existência, dos planos de consciência, e funciona mais ou menos assim, nós temos a deusa enquanto donzela, mãe e anciã, o Deus enquanto Senhor de Chifres, Green Man e Ancião, fazendo alusão às fases da Lua, às fases do Sol, às fases da nossa vida, nascimento, crescimento e morte, às fases do nosso consciente, consciente, inconsciente e subconsciente, e os planos acima, abaixo e ao centro, assim como outras formas de criação e ciclos de início, e final. Então, a forma tripla é muito poderosa dentro dos nossos cultos, porque faz alusão a todo esse encontro e reencontro das energias em um ciclo de início e fim eterno. Mas antes da gente continuar, eu vou te fazer um convite. Agora você pode se tornar membro do canal e ganhar benefícios incríveis e imperdíveis. Começando pelo selo de verificação de membro, que vai te destacar entre os demais, principalmente nas lives, onde eu vou conseguir responder as suas perguntas sem se preocupar com outras pessoas estarem na frente ou na fila. É, você vai poder também entrar no grupo secreto aqui do canal, e nesse grupo a gente fala demais. Dia, a gente faz vivências ritualísticas e é bem legal para quem tá querendo aprender e começar a ter um contato mágico e você pode também ter uma consulta mensal de uma hora comigo aonde a gente vai estar tá juntinho conversando e tirando o tarot esclarecendo suas dúvidas. É muito fácil, é muito simples. Aqui embaixo, do lado do botão inscreva-se, tem um botão seja membro. Lá vão ter as categorias que você pode fazer parte. Você escolhe a que melhor se encaixa para você e é isso. Vem fazer parte da Revoada. A Wicca é uma religião que trabalha com magia. E diferente das visões hollywoodianas, cheias de vela, pedras em saquinho e fazendo umas coisas voarem por aí, nós compreendemos magia como pensamento vontade e direcionamento, magia, o ato mágico de fazer a nossa vontade se tornar realidade, de direcionar a nossa vontade através da fé e através dos trabalhos cotidianos de melhoria a ponto dos nossos desejos se tornarem palpáveis. Magia é o ato de fazer a nossa vontade se materializar através não só da fé, mas dos trabalhos de melhoria em nós mesmos. Isso precisa ser desmistificado, porque tem muita gente que acaba procurando religiões que trabalham com magia esperando truques de mágica, esperando raios saindo pelas mãos, levitar objetos e tudo que a gente vê por aí nos filmes hollywoodianos, o que não é verdade. Então, magia dentro da Wicca é um ato mágico de tornar os nossos desejos palpáveis através do contato com o sagrado e da melhoria de nós mesmos. I'm mm just -hmm. Entendemos os quatro elementos como a manifestação da vida e da divindade. E como dizia o filósofo grego Empédocles, todo mundo animado ou inanimado contém dentro dele ou os quatro ou parte dos quatro elementos para existir. Então nós entendemos que as forças elementais, terra, fogo, água e ar, fazem parte da composição e criação do todo e são manifestações da divindade e elas são muito mais que só esses elementos físicos, porque elas compõem tudo. O ar compõe nosso intelecto, o nosso pensamento, a nossa capacidade de eloquência. O fogo compõe nosso espírito, a nossa essência e contato com o sagrado. A água compõe nossos líquidos corporais, nossos fluidos, nossas emoções e as marés que ficam dentro de nós. A terra compõe nossos ossos, nossa pele, nosso DNA tudo aquilo que nós temos como receptáculo da nossa vida. É muito mais profundo que só os elementos que nós conseguimos enxergar e tocar. A Wicca é uma religião iniciática que visa a liberdade e, em essência, é tribalista. O que significa que nós trabalhamos em grupos, na maioria das vezes, e que não temos regras e nem nada que diga necessariamente como a gente deve viver ou o que a gente tem que fazer das nossas vidas. E por trabalharmos em grupos, existem conhecimentos que são internos e só passados para membros que são aceitos. Aí vem a hora da iniciação. Cada grupo vai ter os seus mistérios e a sua maneira de trabalhar, podendo esse grupo ser aberto ou fechado. Nós temos isso dentro da Wicca também, e é por isso que algumas pessoas têm dificuldade de encontrar grupos, porque não são todos os grupos que são abertos e aceitam ou fazem trabalhos públicos. Por ser uma religião iniciática, é, cada grupo vai ter o seu próprio treinamento e a sua maneira de aceitar e receber os seus adeptos, assim como os seus próprios rituais e liturgias e seus níveis, graus iniciáticos dentro, quando você é aceito para o grupo. Então cada grupo vai ter os seus níveis iniciáticos. Os grupos eles não são necessariamente interligados, a menos que sigam uma linhagem ou uma tradição específica Normalmente, esse treinamento iniciático é chamado de dedicação e ele tem, por costume, o prazo mínimo de um ano e um dia, um ano e um mês, mas cada tradição ou grupo vai estender esse treinamento pelo tempo que achar coerente, necessário. E então, quando o adepto está devidamente preparado, ele vai fazer uma iniciação vai pertencer ao grupo através de uma iniciação se você não sabe como funciona ou quer entender melhor como funciona a iniciação eu vou deixar aqui em cima nos cards que eu tenho um vídeo explicando basicamente tudo para vocês e, e falando um pouco sobre iniciação, auto-iniciação o que eu acho, o que eu penso e como isso funciona de verdade vai ser bom para esclarecer, então assiste tá? embora as diretrizes internas dos grupos acabem mudando, porque cada grupo vai ter a sua visão, a sua diretriz é, se forem grupos que fazem trabalhos públicos, vai ter a sua maneira de trabalhar se forem grupos fechados também vão ter a sua maneira de trabalhar existem coisas que funcionam é, igual para todo mundo a Wicca não tem muitos dogs e nem leis e ideias restritivas, mas existem duas coisinhas que unem todos os grupos wikanianos. Uma delas é o dogma da arte, que diz, faça o que desejar, sem a ninguém prejudicar. Essa lei, essa regra, esse dogma, nos coloca em uma posição que normalmente a gente não ocupa. A posição do outro. Lembrando que todas as coisas elas estão interligadas e conectadas e justamente por isso, quando a gente vai realizar alguma coisa, seja um ato mágico ou algo na nossa vida, a gente indiretamente, às vezes diretamente, causa alterações na vida do outro. Então, para que a gente possa conquistar os nossos objetivos de uma maneira a não acarretar nada de negativo ao nosso redor. Este dogma faz com que a gente se coloque na posição das outras pessoas que podem estar direta ou indiretamente ligadas ao nosso desejo e à realização dele e se essa situação vai ou não prejudicar alguém de alguma maneira. É muito mais sobre a nossa conduta moral do que necessariamente algo estritamente mágico. A outra lei é a lei do 3x3 que diz que tudo que nós fazemos retorna para nós triplicado. E tem muita gente que diz que não entende essa lei, que não, não curte a Wicca ou não quer entrar na Wicca por conta dessa lei e aí a gente percebe que essa pessoa não estudou necessariamente o que devia estudar sobre o Wicca. Essa lei ela fala sobre uma coisa muito importante, a exacerbação da realidade. O ser humano é impulsivo. O ser humano, ele muitas vezes não pensa. Imagina dando poder para ele, imagina colocando nas mãos dele a capacidade de fazer magia, né? A lei do 3x3 amplia a realidade para que a gente possa frear os nossos instintos e observar mais de perto o que pode acontecer. E se nós estamos dispostos a pagar o preço. Ela é muito mais uma lei do retorno que faz com que a gente repense do que necessariamente uma lei que devolve para a gente triplicado. Quando a gente fala três vezes aquilo que a gente pratica, faz a gente repensar nas nossas ações, faz a gente repensar os nossos desejos, faz a gente repensar os nossos feitiços e a intenção por detrás deles. E quanto nós estamos dispostos a pagar por aquilo que queremos. Certo? Então, todas essas duas leis, elas falam muito sobre moralidade e quando você estuda a Wicca mais a fundo e você entende esse quesito moral, aí você começa a repensar e desmistificar o que está por detrás desmistificar aquilo que as pessoas dizem, então é muito importante a gente ter essa visão essa visão moral, eu espero que esse vídeo tenha iluminado um pouquinho mais aí a sua vida com relação ao que é Wicca e consecutivamente te dado mais dúvidas, porque é assim que o conhecimento funciona, quanto mais a gente esclarece, mais dúvidas a gente vai tendo e melhor a gente vai se tornando, então qualquer dúvida que você tenha, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer do mundo em te responder. E quem sabe eu não gravo um outro vídeo, né? Respondendo mais perguntas de vocês e facilitando ainda mais os seus estudos. Eu espero que depois desse vídeo você busque literaturas e outros livros de sacerdotes wiccanianos para você compreender ainda mais a fundo o que essa religião incrível tem para te oferecer. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Um beijo e que o sol possa iluminar o seu caminho.